Paróco da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Candiota e paróquia São José de Ulha Negra. A paróquia Sagrado Coração de Jesus, Diocese de Bagé, foi criada no ano de 28 de fevereiro de 1982. Antes disso... Existia acompanhamento dos padres de Pierre Machado, de Bagé e também a presença dos carlistas, dos padres carlistas, onde atuavam com os migrantes, porque aqui em Candiota, é, quando chegou a termoelétrica, muitas pessoas vieram de vários lugares e aqui encontraram o seu trabalho. Então, com isso, os, os padre Carlistas atendiam, já que eles atendem os migrantes. E os Freis Franciscanos chegaram aqui a partir de 2005, também com essa presença de ajudar as pessoas, de estar no meio das pessoas necessitadas. Aqui também nós temos os assentamentos, que a gente atende três assentamentos. No total, são dez comunidades que nós atendemos, sete na cidade e três no interior. Essa presença nossa sempre é de trabalhar com o povo, de ter essa proximidade com o povo daqui. É uma paróquia que, tem, que é sempre de missão. Todos os dias é, temos que estar preparados para ajudar este povo daqui, nesta caminhada de fé, nesta caminhada da igreja. Mas o povo sempre é muito receptivo nesse sentido. Então, quando os freios também chegaram aqui, muitos trabalhos, muitas realizações. E hoje, nós, eu, o Frei César, fizemos esse trabalho. Então, essa é a nossa missão franciscana aqui em Candiota e na cidade de Uri.